Bom, mais uma vídeo aula vocês viram aí na, no início do vídeo que a gente vai fazer esse conjunto então eu vou usar essa linha glamour para fazer a blusa e essa aqui ó para fazer a saia ó eu escolhi por causa das cores para combinar essa aqui é mais claro que é mais forte é, a gente vai começar pela pela blusa tá vendo ó? a glamour é essa aqui que eu vou usar né essa linha aqui essa cor aqui essa é a numeração dela de corilote, né? Agulha sugerida a dois e meio, a 3,5. e meio. No meu caso eu acho que eu vou usar três, tá? Porque essa linha é bem grossinha e eu usar na três, o que que vai acontecer? É, se fica mais maleável, né? Porque ela é um pouquinho chata de mexer por causa desse brilinho aqui, tá vendo? Não? Essa, essa, aqui, tá vendo? Tem um brilinho. Vocês se dá para ver direitinho? Não tá dando para ver? mas ela tem um brilhinho aqui ó na, na linha deixa eu ver se eu tiro um pouco para mostrar para vocês hum, deixa eu pegar aqui, aqui ó essa cor mais escurinha aqui tá vendo ó esse aqui tá vendo esse aqui, tá? então ele dá uma dificuldade na hora de trabalhar com a linha tá vendo ó? então antes de começar a nossa aula vamos lá o um recadinho Meninas, eu peço a vocês que não são inscritas no meu canal, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Pra receber, é, quando você, eu postar vídeo que você, ser o se primeiro receber, saber que tá tendo vídeo aula no canal. E também, deixe seu joinha, assista, meninas, também, é, as propagandas, que isso que ajuda a gente, ok? Então, não esquece de assistir todo o videozinho, ok? Então, a gente, essa blusa, ela é feita de ponto tombadinho feita com ponto tombadinho. Então a gente vai iniciar aqui. Eu vou começar com essa aqui. ver se você não gosta muito da, da, da espessura da linha, da agulha, a gente muda, tá? Mas eu vou fazer com a três. Ó, essa aqui é três. Gente de Deus, saber mexer com isso agora. Então a gente vai fazer aqui, ó. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro cinco correntinhas. Eu acho que para essa blusa ficaria legal fosse uma linha mais fina. Como eu não tenho, então vai ser assim. Cinco aqui, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui no primeiro ponto alto a gente vai fazer aqui, ó, um ponto alto. Uma. Mais um ponto alto, duas. Mais um ponto alto, três mais um ponto alto quatro Bom, gente, eu tô começando ele na parte de baixo. Só que eu tirei a medida, porque você, vocês viu que ela é bem fofinha, né? Eu tirei a medida do ombro, OK? Essa medida do ombro vai ser do começar, o começar da parte de baixo com essa medida do ombro até chegar em cima. Então é a medida do ombro, tá? É, para ela ficar bem larga eu tirei a medida do ombro e vou fazer começar na parte de baixo com a medida do ombro ok vou subir aqui mais uma duas três correntinhas vou dar a laçadinha e vou vir aqui ó vou fazer um ponto alto mais um ponto alto dois mais um ponto alto três mais um ponto alto quatro e como é que ele tá ficando ó? eu acho que se fizer assim ó é melhor do que fazer correntinha e depois em fazendo o ponto puff o ponto abadinho agora vamos fazer novamente faz três correntinhas duas três e vamos repetir aqui ó nesse nesse ladinho que a gente vai pegar aqui ó e fazer quatro ponto alto Uma. duas Duas. três e quatro. A gente vai repetir assim ó, até dar o tamanho. No meu caso aqui eu preciso de 102 cm, ok? Lembrando que eu vou fazer um pouquinho menor, porque essa linha aqui, ó, ela cede. Então, pra não ficar aquela blusa feia depois, então, eu vou fazer menor. Então, você tira a medida do ombro e começa ela fazendo. A gente eu vou fazer a minha aqui até dar o centímetro, certinho. Quando eu chegar no tamanho exato, aí o que, que eu faço? Eu volto aqui pra mostrar pra vocês como fechar, tá? A nossa, a nossa blusa. Ó. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos tombadinhos, ó, tá vendo? Tanto que vai ficando fica até bonitinha a cor agora. Aí, quando eu terminar ela, eu volto, é, chega o tamanho, eu volto pra gente fechar junto, ok? E iniciar a próxima carreira. Bom, eu queria mostrar pra vocês porque que eu peguei pela medida do ombro. Olha para você ver que ela aqui é bem larguinha, Tá vendo? Bem larguinho. E o tamanho dela vai começar do mesmo tamanho aqui da cima do umbigo até aqui em cima só. Esse é o tamanho da, da blusa do crops, né? Faz que como o que a gente vai fazer. Que eu já fiz aqui meu.. Minha carreira, toda minha carreira, o tamanho. Eu diminui uns cinco centímetros, tá? Porque eu acho que essa linha aqui vai ceder. Ó. Chegar aqui. Ó. Vou vir aqui, ó. Vou fechar aqui, ó, nessa. No primeiro ponto tombadinho aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu a imagem. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, ok? Deixa eu virar essa linha aqui. A linha é bem grossa, gente. Ele não vai ficar muito delicado, não. Ó, bem aqui embaixo, ó, com ponto baixíssimo. Ó, vou subir aqui duas correntinhas. Uma. Duas. Eu vou fechar aqui ó, com ponto baixíssimo também. Ó, fazer duas correntinhas. Vou virar aqui meu trabalho, ó. Vou virar para cá vou fazer quatro ponto alto, tá? Um, duas, três e quatro. Vou vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e vou repetir novamente. Quatro ponto alto, uma duas, três, quatro. Aqui vou fazer um ponto baixo bem nessas três correntinhas, tá vendo? Novamente a gente vai repetir mais quatro ponto alto. Uma, duas, três e quatro. A gente vem aqui, ó, e fecha com ponto baixo. só a gente vai fazer aqui ó essa carreira todinha. Vocês viu como eu ficou meio com um buraquinho? Eu acho que é porque a linha é um pouquinho grossa, tá? Mas depois eu dou uma ajeitadinha aqui, vai ficar bem fechadinho. Então a gente vai fazer toda a carreirinha. Aí eu vou na próxima, vou fazer essa daqui e mais uma só para me mostrar como é que tá ficando. Eu acho que como eu ficou assim, esse aqui já não ficou, ó, mas você ficou. Mas eu acho que quando for Vai vazando, ela vai fechar isso aqui, tá? É porque a linha é bem grossa. Deixa eu ver até a numeração aqui da linha. Aqui. Qual o tex dela? 447. Então ela é bem grossinha, tá? E é porque eu acho que naquela blusa ela é bem fechadinha. Mas eu acho que é porque a linha é mais fina, né? Essa linha aqui é bem grossa. Então eu tô usando as que eu tenho aqui na minha casa. Então vou fazer com essa aqui. Então vou fazer toda a minha carreira. E volto pra gente fazer a próxima carreira e depois da segmento a blusa crop, vou falar crop, porque blusa é maior, né? Então ela dá mais para crop. Bom, eu cheguei aqui já no final da carreira, ó, onde que a gente iniciou. Então eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Eu vou subir uma, duas correntinhas e vou vir aqui, ó, nesse, nessas três correntinhas e vou fazer um ponto, vou fazer um ponto baixíssimo também. Fazer um ponto baixinho, ó. Fazer duas correntinhas, aí eu vou virar meu trabalhinho pra cá, tá vendo? Virei ele, ó, tá as argolinhas de cá. Eu vou fazer aqui, vou repetir novamente, fazer quatro pontos altos, uma, duas, três e quatro. Vou vir aqui, ó, nas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Sobe duas e repete novamente, quatro ponto alto aqui dentro dessas três correntinhas. ui ui ui, ui. Ui, ui o trem tá fugindo. Ó, uma, duas, três e quatro. Aí, a gente vai seguir fazendo assim até chegar no final da carreira e a gente inicia outra, ó. Tá vendo? Aquela hora eu tinha ficado aquele buraco, mas já sumiu. Tá vendo? A gente, conforme a gente vai fazendo, ele vai sumir. Então, a gente vai fazer aqui até chegar, mais ou menos, para fazer a, a cava do braço. A gente vai fazer, vai fazer é, carreira de circular até chegar aqui na cava, a gente fazer a cava do braço, ok? Ó, gente, ele vai ficar bem larguinho. Ó, pra vocês verem aqui, ó. A largura que ficou meu. Ele vai ficar bem larguinho, tá? Porque eu quero ele assim. Minha cliente é assim, então a gente vai fazer assim. Ela quer bem larguinho, bem larguinho mesmo, tá? Então vocês fazem, vocês aí até chegar na cava. Quando chegar na cava, eu volto para me explicar como que a gente vai fazer ela, ok? Bom, pessoal, eu já fiz aqui meu tamanho necessário que eu precisava. Marquei aqui, eu contei. É, quantos pontos que eu tinha, total do meu, que deu 62 pontos tombadinhos. Ao dividir por 2, é 31. Então, eu marquei. 31 na frente e 31 atrás, tá vendo? Já deixei marcadinho aqui. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer as diminuições da cava. E aí, ó, eu finalizei o meu aqui, ó. Tá vendo? Já coloquei o meu bem nesse ruminho aqui para dar certo. E a gente vai começar a diminuir. Então, eu vou vir aqui, vou virar. Fazer aqui duas correntinhas. Vou virar a minha peça. E vou fazer aqui meu ponto tombadinho voltando. Tá? aqui vou fazer duas correntinhas e quase ponto alto que é o nosso ponto tombadinho né e aí opa, vou fazer aqui essa carreira até essa forma até chegar onde que eu fiz minha outra marcação vou fazer aqui tá e aí a gente já começa as diminuições por aqui tá vendo porque ó esse aqui a gente não vai fazer nele Tá vendo que, ó? acho que ele tá marcado aqui? A gente voltou nele, botou. Então, a gente vai fazer até chegar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aonde que tá essa marcaçãozinha aqui, ó. A gente vai fechar bem aqui, ó. Nessas correntinhas. Então, eu vou fazer aqui o meu até chegar lá. Quando eu estiver quase chegando na minha marcação, aí eu vou voltar pra gente finalizar junto e voltar a carreira, né? Ó, já fiz aqui meu último ponto, porque aqui, ó, onde que tá marcado aqui, eu não vou fazer onde que tá marcado. Ó, igual da, da lado de cá, que eu te mostrar. Lá de cá, ó, eu não fiz o ponto, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Eu comecei daqui pra cá. Não fiz ele, tá? Ele vai ficar sem fazer. Vai ficar assim, ó. Quando a gente vier com a próxima carreira, ele vai ficar sem fazer, tá vendo? A gente vai fechar aqui. Do lado das costas, tá? Esse aqui do lado da frente, a gente deixou ele, fez aqui, ó voltou pra cá esse aqui da mesma forma Deixa eu pegar ele aqui ó, a gente não vai fazer nele tá aí que, que eu vou fazer eu vou vir aqui ó já fiz meus meu, meus minhas duas correntinhas quatro pontos altos eu vim aqui nesse último aqui ó e vamos fazer um ponto baixo Deixa eu direitinho, um ponto baixo aí que, que a gente vai fazer a gente não tem como fazer mais para cá a gente tem que voltar né que a gente tá fazendo só a parte da frente então eu vou virar meu trabalho e vou caminhar aqui ó no ponto alto até chegar naquelas duas correntinhas que é onde que a gente começa a fazer o nosso ponto tombadinho ó aí já é uma diminuição tá vendo a gente já diminuiu isso aqui ó, ó. porque quando a gente for fazer a parte de trás a gente vai começar aqui então esse pontinho aqui ó ele vai ficar sem fazer aí é a nossa diminuição Ok da capa então eu cheguei aqui ó tá vendo nas nas correntinhas vou fazer um ponto baixo e vou subir duas correntinha e vou fazer aqui meu ponto alto meus quatro ponto alto aqui então essas diminuições aqui desse ponto baixinho não é difícil então não tem necessidade de ficar toda vida toda vida explicando ele né eu creio que vocês entendem bom eu queria pedir algo para você gente é, eu quero assim cada dia mais que o canal melhore né então eu quero pedir a ajuda de vocês que vocês dêem opinião me falem o que é que eu preciso de mudar o que é que eu preciso de melhorar às vezes eu sei que eu falo um pouco rápido demais né esse é de mim mesmo né então comenta aí que, que eu preciso melhorar para que os nossos os meus vídeos né possa dar mais entendimento para vocês agora eu vim aqui eu vou fazer um ponto baixo fazer duas correntinhas então a gente tá voltando a gente vai fazer assim até chegar lá no outro lado então eu vou fazer ele aqui quando chegar lá do outro lado eu vou mostrar para vocês tá bom Aqui eu vou fazer um ponto, um ponto baixo. Aqui, ó. Nas, nas correntinhas a gente faz um ponto baixo e novamente, ok? Então eu vou fazer assim até chegar no final. Chegar no final eu volto para mostrar pra vocês. Eu cheguei aqui, ó, já no meu finalzinho, fiz meu último ponto tombadinho. E vou vir aqui, ó. Nessas correntinhas que a gente subiu. E vou fazer um ponto baixo, ó. Viu? Fechamos. Então vamos virar novamente a nossa peça e vamos voltar né, fazer a diminuição então a diminuição é feita aqui nesses quatro pontos altos a gente vai voltar com a gente fez na passada ali na anterior dessa volta anterior a gente vai voltar até chegar aqui ó na na correntinha a gente chegou aqui nesse último ponto fazendo ponto alto fazendo ponto baixíssimo a gente vem aqui dentro da argolinha e faz um ponto baixo e inicia novamente mais uma carreira então é, a, é dessa forma que a gente faz as diminuições. Deixa eu mostrar como é que tá ficando a minha. Deixa eu fazer meus quatro pontos altos aqui e vou mostrar. Mais um. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu puxar aqui. Ó. Deixa eu pôr bem no centro aqui. tá vendo ó? aqui eu já foi que a gente fez a diminuição ó Deixa eu tirar ó a gente fez pouca diminuição tá vendo só foi só isso aqui ó tá eu vou fazer as minhas diminuições aqui até chegar mais ou menos que é só dessa forma que vocês vai voltar vocês vai voltar por exemplo finalizou né aí a gente vai voltar com esses quatro pontos que a gente finalizou ele aqui ó bem aqui a gente voltou né nos quatro pontos altos chegou na correntinha que a gente faz um ponto baixo da mesma forma é do lado de cá tá vendo ó você finalizou ele aqui ó vai fechar ele aqui tá vendo ó faz aqui os quatro pontos as duas correntinhas quatro pontos alto, fecha aqui e volta no no ponto anterior então eu vou fazer aqui o meu até um tamanho para quando a gente começar a fazer aquela diminuição que vai aqui no meio para ficar aquela, aquela aberturinha assim de ver Ok? Eu acho que não tem necessidade de eu explicar mais as diminuições. Mas vou fazer essa aqui e vou explicar o finalzinho dessa aqui, tá bom? Pra não ter dúvida. Bom, ó, cheguei aqui já no final. Tá vendo onde que tá aqui meu último? Onde que eu vou fazer aqui? Onde que eu vou colocar meu último ponto? Tá vendo? Eu fiz os quatro. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Porque daqui pra cá a gente já tinha feito diminuições. Uma, duas, né? Então, na terceira diminuição, então. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Vou virar aqui, ó. Tá vendo? Vou virar e vou caminhar nos pontos altos aqui com ponto baixíssimo até chegar lá nas duas correntinhas. Dessa forma que vai a gente vai voltar para fazer as diminuições. Então, aqui, ó, esses quatro pontos fica tipo a diminuição. Tá vendo, ó? A gente chega aqui no, nas duas correntinhas e faz um ponto baixo, ó. Viu? Ó, pra vocês verem como é que fica. Ok? Então, assim que a gente vai fazer a nossa diminuição. Então, eu não vou ficar explicando essa diminuição mas Vocês vão fazer o tanto que vocês necessitam aí de diminuição. Lembrando que a gente ainda tem que fazer aquela abertura, tá? Então, quando eu chegar naquela abertura, aquela abertura em V que fica na frente, aí eu venho cá e falo quantas carreiras de diminuição que eu fiz, né? Pra gente chegar lá na... Pra gente começar a fazer aquela parte daquele vizinho que tem na frente da blusa tá do cropped que é um cropped né tá vendo eu vou fazer o meu aqui vocês fazem de vocês aí tá vai fazendo a diminuição então aí depois eu volto agora eu volto mostrando quantas carreiras de diminuição que eu fiz só né? e e começar aquela parte da frente ok bom já que fiz isso aqui um tanto já acho que deu uns três centímetros de de diminuição deu três centímetros de diminuição e de ponto tombadinho diminuído deu oito tá tanto desse lado como desse e aí eu contei quantos pontos tombadinho que tem que sobrou aqui sobrou 25 aí eu vou começar a fazer aquela parte do meio né 25 então eu dividi é, aí eu, eu tirei um que é esse aqui então vai dar 12 para cá e 12 pra cá. Né? Ficou centralizadinho ele. Então, sempre quando vocês for deixar, por exemplo, de 24, tem que dar.. É, se for 12, vamos um exemplo. Se tiver 13, então você vai dividir o, é, ele, né? O 12 por 6 vai sobrar um. Sempre vai sobrar um, né? Então, tem que sobrar um ponto. Ele tem que ser ímpar, né? Tem que ser ímpar. para sobrar sempre um pontinho, tá bom? É o ímpar, vai. Sempre tem que sobrar um, tipo, for. É 27. Aí, a gente pega o 26 dividido por 2, que vai deixar, vai sobrar um. Sempre vai dar, ele não vai dar exata, tá? Então, o que, que a gente vai fazer agora? Ó, agora a gente vai trabalhar, vai voltar aqui, né? Virar, eu vou continuar diminuindo, tá? Porque não deu o tamanho que eu precisava. Vou continuar diminuindo ainda, tá? Ó, vou voltar aqui, ó. Porque eu acho que eu quero uns 18 centímetros, mais ou menos. 18 a 19 centímetros de diminuição da cava. Se vocês quiserem menos aí, vocês fazem menos, ó, ok? Mas eu vou continuar diminuindo aqui da cava. Vou sobre duas correntinhas e vou trabalhar até chegar aqui nesse meiozinho aqui. Opa! Oh, tô quebrando dois. Tem três, mais um quatro. Então eu vou trabalhar mais ou menos até chegar aqui ver aonde dessa forma deixa eu fechar ele aqui para mostrar para vocês até chegar mais ou menos aqui ó quando eu chegar nesse aqui é quando eu chegar nesse aqui eu, eu volto com vocês tá ó, já fiz aqui minhas meus penúltimos pontos minha, minhas duas correntinhas quatro pontos alto aqui tá onde a gente não vai trabalhar então a gente vai vir aqui ó nesse pontinho aqui ó e vai fazer um ponto baixo então aqui a gente tem que fazer uma diminuição não vou fazer muita diminuição diminuição porque eu não quero meu muito aberto tá gente se vocês querem vocês mais aberto você faz mais eu vou virar aqui meu trabalho vou voltar com ponto baixíssimo até lá dentro da argolinha tá até dentro da argolinha chega aqui na argolinha de fazer um ponto baixo e aí eu vou trabalhar fazendo os pontos tombadinhos até chegar lá no final, né? Que a gente vai agora vai e volta, né? E, ó, tá vendo? Ó? Como é que ficou a diminuição? Já tá assim. Eu acho que eu acho que vou por diminuir só essa. Vou ver se eu diminuo mais uma, mas não vou diminuir muito não porque eu não quero ele muito aberto, não, tá? Isso aí depende também de gosto de cada um. Então eu vou fazer aqui o meu até chegar lá do outro lado. No finalzinho lá e eu volto, tá? Eu quero ver também se já tem quando centímetro de cabo, se eu vou diminuir mais ou não. Eu tô achando que eu não vou diminuir mais ali no final. Bom, eu já cheguei aqui já no meu finalzinho, tá vendo? Eu não vou mais fazer diminuições, tá? Aí, eu cheguei aqui, o que, que eu vou fazer? Quando eu chegar aqui, eu vou fazer um ponto baixo, fazer duas correntinhas, ó. Olha, olha o tanto que eu já diminui, então. Eu fiz diminuições de quantos... Diminui quantos pontos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Diminui nove. Então, eu vou virar. Aqui, meu trabalho. essas duas correntinhas, eu vou virar. Aqui nesse mesmo lugarzinho aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos. Tá? porque A gente não vai mais fazer diminuição. Então, no final, a gente vai fazer assim. Vim aqui, ó. E vamos fazer um ponto baixo. Ó. Tá vendo? Ó? Vai continuar do mesmo jeitinho, tá vendo? Ok então vamos lá vamos continuar aqui é, duas duas correntinhas gente eu espero que deu para vocês entenderam como é que ela vai ficar ó. aqui ó Deixa eu dar um, um zoom aqui para vocês ver Opa, pus de mouse aqui ó ó tá vendo ó? ela vai continuar retinha ó. você faz duas correntinhas vira no mesmo no ponto baixo que vocês fez aqui fechando ele o anterior Deixa eu desmanchar aqui. Aqui, ó. Aqui, a gente não fechou ele com ponto baixo, ó. A gente veio aqui e fechou com ponto baixo. A gente faz duas correntinhas. Duas correntinhas. E vem aqui, ó, no ponto baixo que a gente fez e faz dois pontos alto. Baixou aqui, imagem. Dois ponto alto, ó. E vem aqui, ó, na, nas duas correntinhas e faz um ponto baixo. Então agora a gente vai trabalhar até chegar lá no final dessa forma, ok? Ó, faz aqui os quatro ponto alto. A gente vem aqui no próximo aqui, faz um ponto baixo, duas correntinhas, novamente faz os quatro pontos alto. Então vou fazer assim até chegar lá no final. Bom, eu cheguei aqui já no final da minha carreira, vou vir aqui, ó, nesse aqui vou fazer. Um ponto baixo. Ó. Vou fazer só mais essa diminuição, tá? Vou virar na parte da frente, tá? Tá vendo aqui, ó? Só mais essa aqui. Não quero diminuir demais. Vou voltar aqui até chegar lá no outro. Um Entrei chegar ali na, nas duas correntinhas eu vou fazer ponto baixo tá baixíssimo Ó. Aqui no último vou fazer aqui um ponto baixo dentro da argolinha duas correntinhas e quatro ponto alto uma duas três e quatro Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui até chegar, dessa forma, até chegar aqui, ó. Tá? Quando chegar aqui, eu vou voltar pra gente fazer esse finalzinho aqui junto.